Tristeza, choro, comoção e lágrimas essa foi a aparência final do que era para ter sido uma boa gravação no bloco F da sede do Grupo Águia, em Brasília. O programa Intervalo, que via ano sendo exibido e produzido pela TV Educativa do Rio de Janeiro e desde o ano passado sendo produzido pela Rede Coaneção de Brasília, sofreu no fim de sua produção um curto circuito gerado na área ao ar livre, perto do estacionamento do terceiro andar que dividia alguns dos estúdios da Rede Conexão e a TVDF, que é afiliada da RPS-TV no Distrito Federal, Goiás e Minas. Houveram mais de 17 envolvidos no acidente que danificou muito da estrutura, oito tiveram problemas pulmonares, seis sofreram queimaduras e alguns destes sofreram fraturas, entre eles está o presidente da Claro Brasil, José Félix, que infelizmente está em coma e houveram três mortes. Funcionários dos planos Aflac, Abnano e American Saúde chegaram a tempo, mas já era tarde. O corpo de bombeiros da Asa conseguiu controlar as chamas em menos de 7 horas. Pois bem, Carolina, por enquanto é só isso. Esperamos para que futuramente isso se resolva e infelizmente não ocorram mais acidentes trágicos como este de sábado. Em São Paulo, o novo coronavírus.